O pé e encaixe o pistão na base. Posicione a ferragem do assento da cadeira, mas atenção! A indicação da frente é voltada para a lateral mais reta do assento. Pegue os quatro parafusos menores e parafuse nos furos. Pegue o braço esquerdo e o encaixe nos furos do lado esquerdo do assento. Com quatro parafusos intermediários. Faça a mesma coisa com o outro braço. Posicione o encosto da cadeira no assento e parafuse com quatro parafusos maiores. Encaixe o pé no assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.